Viva amigas, aqui está a grande dica. Pomos e acrescentamos uma, uma outra linha para fazer as três correntinhas que vai seguir servir de guia para o nosso trabalho. A cor temos que pôr aqui, reparem, é a que vem da cor cor rosa Esta vamos trabalhar na agulha como se fosse o ponto alto normal. Aqui introduzimos a cor, como de costume, isto já foi tudo mostrado no outro vídeo. Agora fechamos. Aqui, reparem, só temos uma, uma laçada vermelha. Temos que fazer uma correntinha e duas correntinhas. Vamos fazer o segundo ponto. Vamos saltar aquele, que é o do fecho. Vamos meter outra vez a cor. E ficamos com o trabalho perfeito. Reparem. Esta sai. Estão a ver?